japonês, mas ele vive na Inglaterra desde os seus 5 anos, e esse é o primeiro livro dele que tem uma pegada diferente dos outros que são não ficções, Esse aqui tem uma pegada mais medieval, ele vai se passar alguns anos depois da morte do rei Arthur então, na época pós-arturiana ainda tem todos os resquícios dessa época, né, de guerras e tudo mais onde os bretões e saxões estão em guerra, a gente em uma guerra fria, não declarada a Inglaterra, que é representada aqui nesse livro, não é a Inglaterra daquela época que a gente conhece, ela é habitada por orcs, dragões, píncipes Fadas e alguns outros elementos fantásticos Apesar desse livro ter esse toque de fantasia Ele vai agradar aos leitores dos mais variados gêneros Porque isso não é uma coisa que, que predomina A ambientação que Kazuhi Shiguro criou aqui Ela é muito visível, ela é muito boa Ela é muito... Uh, a gente consegue se inserir muito fácil Ela é muito... ela tem uma plasticidade que é agradável ao leitor e é interessante ver como os personagens principais se tratam com ternura, a carinho, pai são Axel e Beatrice. Então esquecendo de algumas coisas da sua vida, né? Eles não têm tantas lembranças quanto eles gostariam de ter. E eles percebem que todas as pessoas na aldeia que eles vivem, também esquecem das coisas muito frequentemente. Principalmente coisas que aconteceram mais recentemente. Por causa de uma névoa do esquecimento, né? Que tá pairando ali na, na, na região. E embora eles tenham medo de chegar a um ponto sem saída, né? De que não vão lembrar nada, eles conseguem perceber que ao Poucos vão recuperando algumas das memórias Como se essa névoa tivesse se dissipando aos pouquinhos E é nesse contexto que Axel lembra a Beatriz Que eles tinham um filho em determinado momento Saiu de casa por causa de alguma coisa que aconteceu entre eles Então essas lembranças vão retornando E eles resolvem ir atrás do filho, né? Ir atrás das lembranças, ir atrás de recuperar o tempo perdido E saem da aldeia nessa aventura. Nesse caminho que eles vão trilhar, eles encontram várias pessoas, cada uma delas tem sua importância, mas eles acabam se acompanhando de três pessoas em particular, né, em especial. Um menino, um homem e um idoso. Esses três personagens em idades diferentes, eles vão se complementar com Axel e Beatriz nesse grupinho né, que eles formam e eles vão dar suporte e formar a história, ajudando a construir as relações que a história faz com os temas principais de que ela trata, que são a morte, o envelhecimento, o amor, a capacidade de compreensão, a loucura Essas coisas são muito bem trabalhadas ao longo da história E elas têm um ritmo pra acontecer E às vezes pode não agradar a todas as pessoas que chegam aqui procurando algo mais rápido Algo mais imediato Axel e Beatrice, como eles são muito velhinhos, eles andam muito devagar E esse ritmo é o que vai ditar a história, né? Vai ditar toda a história desde o começo até o final É o que alternando entre, entre esses ritmos Entre os momentos mais contemplativos, os momentos mais lentos, mais vagarosos e os momentos de ação que também são muitos ao longo da história Isso é uma coisa muito necessária aqui Porque todas as passagens, elas têm algo a se tirar Algo a se aprender E pode não ficar muito claro para muitas pessoas Que peguem essa obra e não e não estejam com a mente aberta né? Não estejam dispostos a entrar no clima da história, na ambientação Porque ela tem muitas reflexões Ela tem muita simbologia, significados diferentes Interpretações, muita metáfora E isso tudo vai ficando mais claro Conforme o livro vai chegando ao final né, E todas essas questões vão se ligando e a gente vai recapitulando o que passou na história. E é perto do final que todas essas coisas se juntam e a gente percebe qual o intuito do autor em escolher esse nome para dar título ao livro? E questionando se não é melhor que a gente esqueça realmente algumas coisas e tenha as suas lembranças necessárias. Porque, apesar de Ex e Beatriz estarem em busca né, de recuperar essas memórias, eles também têm muito medo porque não sabem como é que vai ser a relação deles ali para frente. Pode ser que eles tenham alguma coisa no passado da qual eles tenham esquecido e que a situação deles agora tá melhor sem ela. E, para ilustrar um pouquinho disso, em determinado momento da de... História: Axel e Beatriz tem um diálogo que é interessante para poder explicar isso, para poder elucidar e esclarecer essa questão. Podemos fazer todas essas lembranças voltarem. Além disso, o sentimento que tenho por você no meu coração vai continuar lá de qualquer forma, não importa o que eu lembre ou esqueça. Você não sente assim também? Eu sinto, Axel. Mas ao mesmo tempo, eu me pergunto se o que sentimos no nosso coração hoje não é como esses pingos de chuva que ainda continuam caindo em cima de nós das folhas encharcadas da árvore. Apesar de a chuva em si já ter parado de cair faz tempo. Eu me pergunto se, sem as nossas lembranças, o nosso amor não está condenado a murchar e morrer. E Axel finaliza dizendo Deus não permitiria uma coisa dessas, princesa. Axel disse isso bem baixinho, quase sussurrando pois ele próprio tinha sentido um medo obscuro invadi-lo. No final das contas, ele forma esse conjunto de coisas tão bonitas e tão singelas, sutis, para lhe apresentar no final. Ele faz você torcer pelos personagens e ele faz você sentir uma empatia muito grande e uma ligação muito forte com eles. De 5 estrelas, é com certeza favoritadíssimo e recomendo a todas as pessoas que tiverem a oportunidade de ler. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, seguir a gente em todas as redes sociais e aqui embaixo no box de descrição tem um link pelo qual você pode comprar esse livro na Amazon e vai estar ajudando e muito o canal. Valeu!